Aquela marca de chocolate Mo, cara lá, como é que chama? Copenhagen. É. Fui lá na Copenhague aí a atendente foi meio estúpida comigo. Mas o que aconteceu, cara? Não, eu fui lá e pedi uma teta de nega ela não ah. sabia que era isso. É, lá é, como é que é o nome daqueles eles dão É Copenhagen. Ah, é, é Dantop, não é? Não, não. Não, é não. É não, não. é... é... Dantop. Inhabenta. Não. Inhabenta, isso mesmo. E, ó, a Inhabenta, assim, eu sei que é caro. É a cara. É maravilhoso, cara. é divino, cara. E ele chegou todo puto aí, porque a moça não entendiu que era teta de nega Começou a falar pra ele que não vendia essas coisas aí. Eu falei, cara, é mas isso, tem menino, classe, que... né, cara? Você vai num lugar chique, vai pedir teta de nega, cara. Não. Ele não apontou, né? Isso aqui, ó. É, mas a galera gosta de arranjar confusão também, né? Rodrigo. Oh, a galera adora arranjar confusão, né, mano? É só apontar esse aqui, ó. Eu não sei, eu é não dele aponto o dedo. Ó. Quer um lugar com aponto o dedo? Aquele sorvete italiano que é mal famoso também, tanto que é lugar. Gelato. Quer esse O gelato? Ah, não, Tem não, não, gelato italiano, é aquele... cara. Ah, não, não, você tá falando do Bacho Delato. É esse mesmo. Cara, você chegaria no seu nome daquelas porra. E eu não tenho tento falar. Eu aponto o dedo, eu quero esse aqui. Eu quero <risos> esse aqui. Nem fudendo, não, cara. Que é bom, não dá. Né? Cara, não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 é foda aqueles nomes ali, não é? todos não, mas eu entendo. Não, mas que... é, é os nomes esquisitos ali, vai. Vocês é um no nome interior esquisito. aí não entendem as coisas? É, Puxa que você já foi porque... pra Itália, né, ô Chiquinho? Aí você fica é, falando, Só aí, que né? eu fui pra Itália, eu sei é, falar italiano. italiano agora. É, italiano. Sei falar italiano é, agora. Italiano. <risos> ai, ai. É assim, É. é. Maquê. Coxinha. Maquê. coxinha! Coxinha, italiano, coxinha. Ah, a gente tem parente é que veio da Itália, hein, André? Tem é o italiano. Todo mundo ah, vem. Todo brasileiro desavano, vem né, da é Europa, velho. Qual é o Guarento o Gonçalves, né? Um desses é. dois aí que é italiano. É, e tem é, é o Lourenço é espanhol, né? O da é espanhol. Rençon, é. Da boca, espanhol. Até, aí, até aí diz a lenda que o meu descendente era um de, era dono de alguma capitania hereditária aqui de São Paulo. Sério? Chico Melo. Você tá nessa merda aí. Eu tô fudido aqui, é. <risos> Virou programador. Também. Me Não deixaram nenhuma quirarinha. Como tipo? eu disse, diz a lenda. Diz a lenda. Eu sou descendente, né? Vai saber quantos filhos o filho filha da puta teve também, né? <risos> é, pois é. é. é. Não, esse negócio também de terra, cara. Antigamente, vixi.